Olá, para colocar uma foto no perfil do Moodle, você clica em Minhas configurações de perfil, em Administração, e modi Modificar perfil. Feito isso, você abaixa a tela e clica em Imagem do usuário. Clica na, na flecha no meio da tela, depois enviar arquivo, em anexo, escolher arquivo, e escolha a imagem desejada, e clica em abrir. Feito isso, clique em enviar este arquivo. Agora, basta clicar em Atualizar perfil. E pronto. Bom, é isso e obrigado.